Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer essa peça maravilhosa aqui, gente, ó Essa peça aqui, ó, saia jeans com o nosso corpo de poá Olha que lindo, você pode fazer ela no rosinha também Olha só, detalhe da fitinha na cabeça, né, Sofia? Olha só como que ficou, olha lá, flor, olha lá Olha só que lindo que ficou, gente. E veste muito bem, olha só como veste bem essa peça, né, meu amor? Veste muito bem. Então vamos lá fazer a nossa peça, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais Temos Instagram, Facebook Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça? Vem comigo, bora lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, meu povo! Então vamos fazer o nosso vestido Lara Sterfield não sei se a pronúncia é essa, a gente deu o um nome para esse vestido, já vou contar a historinha dele, né? A gente deu esse nome em homenagem ao meu querido aluno Júnior, Júnior Lourenço, o dono da empresa Lara Sterfield. Ele é nosso aluno desde quando a gente começou né, o nosso projeto de modelagem, PDF. Então, já faz algum tempo que ele tá com a gente, né, Júnior? Então, ele fez a junção de duas modelagens nossas, né? A Mulher Maravilha e Saia Menina Bonita, né? De camadas Menina Bonita. Ele faz parte do nosso grupo online, né? E ele fez a junção desses, dessas duas modelagens e nasceu esse lindo vestido, esse lindo vestido que vocês estão vendo aí. E uma das nossas alunas, que também faz parte do nosso grupo online, queria porque queria essa modelagem. Ele explicou para ela como que ele fez. Olha, eu peguei a modelagem tal com a modelagem tal. Peguei a parte de cima da modelagem tal, a parte de baixo. As saias são da modelagem tal, juntei e ficou assim. Ela, por sua vez, não conseguiu fazer, né? Então, ela pediu, por favor, Sheila, você consegue fazer para gente, você faz para gente, faz para mim essa modelagem, eu preciso dessa modelagem. E eu resolvi fazer. Então, antes de tudo, lógico, apesar dos, das modelagens ser minha, ser nossa, né? ser da, da Animani, da Tendência Pet, eu fui conversar com o Júnior. Júnior, tudo bem eu fazer essa modelagem? Tudo bem eu... Colocar no papel, tudo ok para você, né? E tudo bem, Sheila, lógico, é tua modelagem, são junção das tuas modelagens. Então, eu criei, fiz algumas mudanças, né? Ah, acredito que o resultado final vai ficar igual, né? Ele usou o vestido Mulher Maravilha com as saias, as, as camadas das saias menina bonita. Fiz inteiramente a modelagem estou usando a modelagem parte de cima, não vou fazer capa, como é da Mulher Maravilha vou fazer vestido mesmo e fiz as sainhas certinho para esse tipo de modelagem, tá? então a gente vai fazer essa modelagem, com certeza o resultado vai ficar quase igual ao do Júnior né? o do Júnior ficou espetacular com certeza a nossa também vai ficar né? lembrando que essa modelagem é para a Tânia né Tânia a Tânia pediu para a gente fazer né com base nas fotos nas fotos das peças que o Júnior fez desenvolveu aí com os nossos moldes então vamos lá fazer a nossa peça Contada a história em homenagem ao Júnior eu coloquei perguntei para ele Júnior posso colocar teu nome no molde porque os nossos moldes todos eles têm nome ele disse, lógico, Sheila, coloca Lara Steffield. Então, está aqui. Não sei se a pronúncia é correta, se é mesmo Steffield, mas está aqui, Júnior. O molde vestido Lara Steffield. Dito isso, vamos aos nossos materiais. Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? Vai precisar de botãozinho Rita 3 botõezinhos Rita. A gente tá fazendo tamanho 3 aqui, tá? E os nossos moldes, tá? Eu tô usando textoline, mas você pode estar tá usando tricoline e até mesmo cetim, tá? Aqui a gente tá usando poá azul, tá? Mas você pode estar tá usando outras estampas, tá? Ou até mesmo outras cores, né? Fica a sua escolha. Eu acho lindo o poá e como ele usou o poá nos vestidos deles, a gente vai usar o A também, tá? Então, essa, esse molde aqui você vai cortar quatro vezes, tá? Quatro vezes esse molde aqui, que é o nosso cinto, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes. Caso você não queira fazer duplo, você pode fazer ah, ele uma vez só. E você faz o filete aqui do tamanho da nossa frente, tá? Faz um filete aqui. De quatro, né? Quatro de largura e de comprimento tamanho da nossa frente. Isso se você não quiser fazer duplo, tá? Aqui a gente vai fazer duplo. Esse aqui não tem o um molde, mas filete simples de você fazer, tá? É quatro aqui e doze aqui. Pra quê? Aqui a gente faz esse recorte como se fosse fita, porque depois a gente vai passar uma costura nele aqui, virar pra gente fazer um lacinho. Tá? Um nozinho aqui e colocar a borrachinha pra gente colocar no cabelinho da nossa bebezinha de quatro patas, tá? E vai ficar assim, deixa eu mostrar pra você, ó, vai ficar assim, pra depois você tá amarrando, né, no cabelinho dela, né? Você vai precisar de uma borrachinha também, tá? Tá? para fazer isso aqui. Você vai precisar dessas borrachinhas aqui também, ó. para tá colocando no nosso lacinho, tá? Essas borrachinhas é baratinha, né? Então, esses são os nossos moldes, nossos tecidos de poá, nossos tecidos textoline, tá? Mas você pode estar tá usando tricoline. E a gente vai também usar o jeans, né? Então... Esse aqui é o filete do cinto, duas vezes. Esse é o nosso cos. Você pode estar tá colocando duas vezes ou uma vez. Duas vezes por sedins. Eu acho que fica muito grosso, muito quente, muito pesado. Então, eu coloco uma vez só. Mas você pode estar tá colocando duas vezes, tá? Fazer duplo esse aqui. Eu vou fazer uma vez dobrado, tá? O nosso cos. E esse aqui... É a nossa parte, a base para pôr as saias, né? É a nossa base para pôr as saias. Você vai cortar uma vez dobrado, tá? E as saias, tá? Saia um, uma vez dobrado. Saia dois, uma vez dobrado. E saia três, uma vez dobrado. Então, esses são os nossos moldes que a gente vai usar para fazer o nosso vestido Lara Sterfield. Ok? Então, bora lá, vamos começar já já a nossa modelagem. Vamos começar com os jeans aqui, tá? Vamos pegar o nosso filete do cinto, tá? É duas vezes, mas eu corto uma vez dobrado, tá? Porque daí fica mais fácil pra gente fazer o nosso filete. Aí, eu dobro uma vez para dentro, outra vez para dentro e... Uma vez no meio, assim. E passo uma costura de fora a fora, ok? Aqui eu volto e passo mais uma costura aqui. Agora, eu... Meço no meio e corto, e tá feito os nossos dois filetes do cinto. Está feito os nossos filetes do cinto. Reserva. Vamos pegar o nosso cos. Eu já fiz pique aqui no cos, tá? Pra saber que aqui é o meu meio. Aqui, sendo o meu meio, eu deixo dois dedos pra cá. Tanto de um lado quanto do outro. Que é aonde vai os nossos filetes, ok? Você vai colocar um filete aqui, nesse pique que você fez aqui. Nesse outro pique que você fez. reserva. Vamos pegar as nossas saias e a nossa base da saia e dar uma limpeza na overlock. Limpeza na overlock é passar uma costura. Se você não tem overlock, não é necessário. Você já pode fazer a bainha aqui, você deixa assim e pode fazer assim mesmo, começar a trabalhar com as saias assim mesmo. Eu gosto de dar a limpeza nas saias, eu gosto de fazer essas limpezas na overlock Você também pode usar a zigue-zague, tá? Então, as saias a gente vai dar uma limpeza aqui e na bainha aqui, tá? Já voltamos Então, aqui, damos uma limpeza aqui Na nossa base das saias E nas nossas saias Agora vamos fazer a bainha das saias Aqui, tá? E aqui Saia 2. coisa com a saia as saias. Agora, a gente vai fazer preguinhas, tá? A gente vai medir no meio, e no meio mais uma vez, e fazer um Aqui é onde a gente fez pique No meio entre um pique E outra a gente vai fazer Uma preguinha, tá? Aqui no pique mais um o pique e a outra preguinha, mais uma, preguinhas pequenas, tá? No pique, mais uma, entre o pique e a outra preguinha, pequenas assim ok? mesma coisa a gente vai fazer com as outras tá? meio e meio de novo aqui a gente faz pique e aqui no meio mais um pique. aqui o começo, no meio a gente dá uma preguinha a gente faz uma preguinha assim no pique a gente faz outra preguinha preguinha pequena porque depois a gente vai franzir, tá? do pique até aqui no meio, a gente faz outra preguinha. No pique, mais uma preguinha. Entre o pique e a preguinha, no meio, outra preguinha. No pique, mais uma preguinha. vamos para a saia 3, meio, meio de novo, faz um pique, e no meio aqui um pique, e vamos às preguinhas, do começo a preguinha, no meio, a gente faz... Do começo ao pique, no meio, a gente faz uma preguinha, tá? Como a gente fez nas outras duas saias. É diferente aqui. Agora, a gente vai na overlock pra gente franzir, dar uma leve franzida. Dar uma leve franzida nas nossas saias, tá? Como a gente já fez as preguinhas, elas já estão meio que franzidas, né? Mas a gente vai dar uma leve franzida, tá? Pra elas ficarem mais ajeitadinha, mais bonitinhas. Se você não tiver... A overlock você pode franzir aqui na reta mesmo Solta a, a linha do, da laçadeira E né, deixa ela mais frouxa ali Passa uma costura e só puxa a linha ali Que ela já dá uma franzida Como é jeans, ela é um pouquinho ruim pra franzir Mas dá pra, pra franzir Você pode franzir também na mão, tá? Passa uma agulha ali e frança, tá bom? Eu vou na overlock e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, está aqui as nossas saias franzidas. Olha só. E agora, vamos pegar a nossa base, esse molde aqui. Vamos pegar a nossa nossa terceira saia, essa de baixo aqui, tá? Terceira, segunda, primeira saia Então, a gente vai pegar a terceira Vamos colocar ela assim Vamos pegar, é a maior, tá? A maior, tá, gente? Caso você não consiga saber qual é a saia Você mede ela aqui, ó E você vai saber qual é a primeira, qual é a segunda e qual é a terceira, tá? Ó, a terceira é um pouco maior, tá? Então, vamos lá Aqui tá a nossa base da saia, nós vamos pregar a nossa saia aqui, ó, fazendo essa curvatura aqui, tá? Esse é o grande segredo pra saia ficar armadinha, bonitinha, tá? Ó, vamos fazer essa curvatura aqui, ó, tá? Bora lá, então. É pregada. Olha só. Agora vamos pegar a segunda saia. Segunda saia a gente vai pegar aqui no meio, tá? Ó, aqui no meio, ok? Fazendo a mesma curvatura, tá? Ó, daqui vai vir pegando ela até aqui. Ok, ó? Tá? Bora lá. Daqui. Se você se sente mais tranquila alfinetando, como eu sempre digo, você pode alfinetar, gente? Segura, né? Você pode passar a alfinete. O segredo é você sempre seguir a curvatura dos moldes, tá, gente? A peça ficar certinho pra peça ficar, como vocês verem aí no vídeo, como vocês verem nas fotos, é você seguir a curvatura. Dos moldes. Se ela tem uma curvatura, é porque tem que seguir, tá? Assim. Agora, a última saia, a primeira saia. Primeira saia, a gente vai pregar aqui, ó, tá? pegar no nosso cos vamos achar o meio da nossa sainha tá? direitinho aqui direitinho aqui vamos fazer um pique aqui pra gente saber que aqui é o nosso meio ok? no nosso cos já temos um pique já fizemos o um pique nosso cos a gente já sabe onde é o nosso meio e aqui é o meio da nossa saia vamos colocar pique com pique aqui vamos por um alfinete para a nossa saia não se mexer do lugar e vamos pregar a nossa saia aqui no nosso cos ok Overlock, dá acabamento aqui. Eu já passo um overlock aqui no nosso cos, tá? Aqui, já passo um overlock por tudo aqui certinho, tá? Pra gente vir dar acabamento aqui do lado do nosso cos, ok? Já volto. Aqui, feito o acabamento aqui no nosso cos, nós vamos... o nosso cos aqui, tá? já vai espontar e já vai fazer um acabamento aqui. Vamos dobrar aqui para cima, tá? E vamos fazer um acabamento aqui. Fez o acabamento aqui. Aqui a gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e passar uma costura também. Mesma coisa desse lado aqui. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e passa uma costura aqui. Assim. Vamos pegar o nosso poá. sei aqui, se você quiser fazer só a sainha, você faz duplo aqui, coça, olha só. Só colocar um botãozinho aqui e você faz só a sainha. Okay? Vamos pegar o nosso... Vamos começar com o nosso cinto, tá? Como eu disse, é quatro vezes, né? Esse molde aqui Eu cortei duas vezes porque eu deixei dobrado aqui, tá? Para ficar mais fácil de eu fazer Eu cortei duas vezes Aí você vê a forma mais fácil aí pra você Tá? Então, aqui a gente vai passar uma costura aqui Juntando as peças, tá? Respeitando aqui um pouquinho, certo. Nenhum, né? Passamos uma costura por tudo, aqui a gente mede, meio, certinho, meio, e a gente corta. Por isso que eu não cortei quatro vezes. Agora, a gente vira. Aqui virada, a gente vai para espontar, tá? Aqui a gente vai colocar para dentro. Uma pontinha aqui. E, e pra espontar. A outra faz o acabamento aqui, coloca pra dentro aqui e ponta. fecha aqui, esponta peça. Vamos pegar a nossa saia de volta. colocar aqui, gente, ó. Aqui. Onde começa as sainhas, ó. Tá? Ah, eu gosto de já pegar ela aqui. Então, fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer maior também para colocar aqui, beleza. Mas eu acho que fica bonitinho aqui, OK? aqui onde termina as saias, ó, mesma coisa aqui, aqui onde termina as saias. Saia tá? pronta, reserva, vamos já fazer o nosso lacinho também. Aqui, né, o nosso filete de 12, 12 por 4. Eu dei essa... Eu dobro aqui e corto aqui, tá? As pontas. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura aqui e de fora a fora, tá? Vamos só deixar um meio aqui... Que é onde a gente vai virar a nossa peça, tá? Biquinho, vira. Esse biquinho aqui dá o charme, tá, gente? Sai aqui pra onde a gente vai virar a nossa peça. Biquinho, vira. Aqui cortar os biquinhos aqui e aqui onde a gente deixou pra virar a gente vira a nossa peça como eu disse esse aqui não tem molde mas é fácil de fazer, né? Ficou assim, tá? Você pode fechar esse, esse buraco aqui. Fechamos o buraco, não precisa para espontar. Vamos pegar o elástico. Eu gosto de colocar dois para ficar mais forte, tá? Colocar aqui, aqui dentro, tá? Esse, essa parte maior, eu passo de novo por dentro do elástico. Vai ficar assim. Já fica do mesmo tamanho. E daí eu dou um nó. um nozinho simples. E tá pronto o nosso lacinho. Ó, aqui é onde a gente vai amarrar um cabelinho. Da nossa menina, né? Se você quiser fazer menor, ao invés de 12, você pode fazer menor, pode fazer de 10, pode fazer com 8, né? Pode fazer menor. O Rosa eu fiz menor. Então, nosso lacinho tá aqui, pronto. Reserva. E agora, vamos para a parte de cima. Bora lá. para finalizar a nossa peça. Então... Dobrado aqui na parte das costas e aqui na parte da frente é cortado, tá? Molde inteiro, dobrado, parte das costas, parte da frente inteira. O molde é assim. Já é um molde bem conhecido, né? Então, agora, avesso com avesso, direito com direito. Antes de tudo, vamos passar uma costura aqui nas cavas da nossa manga ok bora lá então coloca certinho aqui e vamos a costura Mesma coisa com o outro lado. Passamos costura aqui, vamos passar a costura aqui na frente, tá? Mesma coisa desse lado. Agora vamos fazer pique aqui na nossa cava, tá? Fizemos pique nas cavas, vamos virar a nossa peça. Viramos a nossa peça, vamos agora pregar os nossos ombrinhos aqui, ó, tá? Aqui ombro, aqui ombro. A gente vai pegar essa costura aqui, com essa costura aqui, ó, encostar um no outro e vir daqui até aqui, tá? De ombro a ombro. Bora lá, então. Deixa eu mostrar pra vocês de novo, tá? Tá? Vamos pregar os nossos ombros. Aqui é um ombro, aqui ombro. Nós temos que pregar um ombro no outro, ok? Então, o que a gente vai fazer para ficar embutidinho, né? Tudo certinho. Costura aqui, costura aqui. Essa costura a gente vai encostar nessa costura. E esse biquinho vai vir aqui, um biquinho no outro, tá? Ó. Costura daqui até aqui é o ombro. Costura, costura, daqui até do outro lado é o ombro. Então, ombro com ombro aqui, costura aqui, ombro com ombro aqui. Então, a gente vai passar uma costura aqui, ok? Bora lá. E vou lá. Olha só. Embutidinho, bonitinho. Só. Eu esqueci de falar para vocês, mas o forro, se vocês quiserem usar outra cor, outro tecido, você não precisa usar o mesmo tecido. Você pode estar tá colocando outro tecido aqui, tá? Então, a mesma coisa a gente vai fazer com esse aqui, tá? Ombro, ombro. Costura, costura. Começo do ombro aqui, começo do ombro aqui. Opa! Começo do ombro aqui, começo do ombro aqui. Mesma coisa aqui. E daqui aqui a gente passa uma costura. Se você se sentir mais confiante, você pode tá colocando o alfinete, alfinetando, tá? Perfeito Costura embutida Ok? Agora, a gente vai virar a nossa peça aqui pra cima, tá? Ó, a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora aqui, mas pelo avesso Então, a gente vai virar aqui, pra cima aqui, Ok? E vai passar a costura no nosso decote, ok? Aqui, meus amores. Ba aqui, meus amores. Como sempre, costura com costura aqui. Vamos passando cost uma costura aqui e sempre colocando uma costura com a outra aqui pra dar certinho, tá? Então, bora lá. piques, e vamos virar a nossa peça novamente. Aqui, perfeito. Agora, vamos colocar a nossa saia. Vamos achar o meio aqui da nossa peça, bem certinho. Costura com costura aqui, costura com costura aqui, e aqui, nas costas, a gente vai fazer um pique. Aqui, a gente sabe que é o nosso meio, ok? Ok? Então, vamos pegar a nossa saia, aqui a gente já tem um pique na nossa saia, e vamos colocar aqui, ó, virada assim, em uma das peças aqui, tá? Uma das peças, na né? principal, né? No meu caso aqui, como são iguais, tanto faz, mas você, se tiver feito com fogo, aí você faz na principal, tá então, aqui você já coloca um alfinete, porque aqui você sabe que é o teu meio, e vamos pregar a nossa saia aqui, ok? Nosso cos vem até aqui no início da nossa peça. Lembrando que é só em um. Uma das peças aqui, tá? E vamos pregar a nossa saia aqui. Olha lá. Cuida pra não pregar o cinto, né? agora, a gente vai fazer o acabamento do nosso vestido, tá? Que é o quê? Aqui a gente pregou a nossa saia no nosso vestido. Então, agora a gente vai virar ela pra cima aqui. Abraçar toda a saia aqui. Olha só, empurrar tudo pra dentro. E desde aqui, ó, a gente vai vir pregando a Outra parte do nosso vestido, ok? Tudo para dentro, tudo, todo ele para dentro. Cuidamos para não pegar o cinto, para não pegar. Aqui a gente sabe que é o nosso meio, então a gente já usa como base, né? Ali onde a gente fez o pique. E aqui, a gente vai pregando o nosso vestido. Vamos deixar só um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça, tá? O resto a gente costura. Bora lá então! Vocês já estão vendo que vai ficar um, uma lindeza, né? risco é falar que essa é uma das mais belas peças que a gente já fez cuidando para não pegar o cinto, tá gente? que virar a nossa peça, chega até a ser empolgante, vontade de costurar, né? Mas não esqueça de sair fora, senão depois você não consegue virar a tua peça. E aqui vamos virar a nossa peça esse buraco, né, a gente deixou. Ok? Olha só. Gente, que peça é essa, gente? Que peça é essa? Agora, vamos finalizar. Vamos prespontar e aproveitar e fechar esse buraco que ficou aqui para gente fechar, tá? E para espontar a nossa peça. Então, bora lá para espontar a nossa peça, finalizar a nossa peça para gente colocar a gente colocar os os nossos botõezinhos e ver como que vai ficar, né? Certeza que a Tânia vai amar a nossa peça. Dá uma verificada, ver se está tudo embutidinho, tudo bonitinho. Tudo ok. E seguimos aqui. Tenho certeza que o Júnior vai aprovar a nossa peça também. Agora eu vou colocar os botõezinhos e já volto para mostrar para vocês como que ficou essa maravilha de peça, já. Já volto para mostrar para vocês como que ficou. OK? Então tá aqui, gente, a nossa peça prontinha. Olha só. Que lindinho que ficou. Charme que ficou essa peça, gente. Olha só, que maravilha de peça. Aqui, olha só. Ficou linda, né, gente? O nosso lacinho, né? Aí, você pode fazer de várias cores, como essa aqui, ó, que a gente fez no poar rosa. Olha só. Também ficou maravilhosa Você pode estar tá usando cetim também, né? Olha só Então, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Tá bom, gente? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então, bora fazer muitas roupas pet Bora produzir aí, gente Bora fazer e vender muitas peças pet aí Tá bom? Então, fiquem com Deus. Por hoje é só. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Ah, e você quer entrar no nosso grupo online? Esse modelo saiu de lá, do grupo online. Se você quiser entrar no nosso grupo online, é só me chamar. Tem o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. É só me chamar aí que a gente conversa eu te explico como que funciona o nosso grupo online ele é pago mensal tá ele é pago um valor simbólico né pelo pela quantidade de modelagem que você recebe lá né pelo aprendizagem que você recebe lá e um lugar onde você aprende brincando, tá bom? Se divertindo. E para você que quer entrar no mundo pet, para você que gosta dessas coisinhas lindas, né? De moda pet, é um ótimo lugar. É o lugar certo. Qualquer coisa, é só me chamar. Beijo, gente! Eu amo muito, muito, muito vocês. Tchau, tchau! Beijos, tchau!